Oi, eu sou o Cup e aqui está muito quente. Muito calor. Meu Deus do céu, tanto que nós dois estamos aqui de cabelo preso. Mas isso não tem nada a ver com o vídeo que a gente vai fazer hoje. Porque a gente está aqui para fazer... Maquiagem. Uh! Não sei se vocês lembram, mas há muito tempo atrás tem um vídeo aqui. Eu maquei Joana, mas... É teve um problema no vídeo, porque ela tinha gravado me maquiando. E essa parte do vídeo... Não gravou. Então nós vamos refazer essa parte do vídeo, mas com um plot twist. Porque somos mais que isso. Two truths and a lie. Nesse desafio, a gente vai contar duas verdades e uma mentira. E o outro vai ter que descobrir qual é a verdade, qual é a mentira. E no final, quem errar mais vai ter que pagar uma prenda. E a prenda? A gente fez uma bela taça de refrigerante com pimenta. Eu não quero isso. Acho que ninguém quer isso na vida. <risos> Mas é o que vai acontecer se a gente tiver um vencedor. A não ser que empate. É verdade. Se empatar, todo mundo é lindo. Ou nós e dois, dois bebês. Não, se nós <risos> dois perderem. Já vamos começar com a maquiagem. Gente, ah. eu não apresentei quem tá aqui. Verdade, você não falou quem sou eu. É porque eu já tô tão acostumada com que a eu sua Eu não sou Ingrid Lorena. Porque <risos> só tem Ingrid Lorena nesse eu canal Eu senti uma pontada de inveja, porém. <risos> Vai tudo dar certo, gente Essa é Jojo, não. ela não é blogueira Não, infelizmente Mas sou amiga do Cup, que é um blog e... Você já quer fazer suas perguntas? Pode ser, a gente pode ir fazendo e maquiando, né? Sim Então, lembrando que são duas verdades e uma mentira Primeiro, morei numa roça nos 10 primeiros anos da minha vida Segundo, passei em segundo lugar no vestibular de direito Terceiro, tenho até hoje uma câmera tá aqui. Sério, Dudu, é difícil assim? Eu pensei que você ia saber de cara. Eu, não, eu... Que eu, eu lembro que você já teve de a, a TechPix, hum. mas eu não sei se você ainda tem, eu acho possível. Eu acho que a TechPix é verdade. Eu não sei só colocação ação no vestibular. Hum. É que você não veio até naquela época. E qual foi a primeira? A primeira foi... eu morei na roça, numa roça os 10 primeiros anos. Da minha. Mas você teria morado... E teria vindo da roça? Não tem que pergunta, você tem que dizer qual é a verdade, qual é a mentira Eu acho que essa é a mentira A da roça? Sim Roo! Roo! É verdade Você vinha todo dia? Todos os dias, mas não é tão longe da, da cidade não a, a mentira era do vestibular. Eu passei primeiro. <risos> Foi primeiro? Eu não tô lembrada disso. Daqui de Brumada. Ícone demais, gente. É isso aí, galera. Tá vendo? 1 a 0 pra mim. Eu pintei o meu cabelo pela primeira vez com 16 anos. dois Eu nunca saí do Brasil. Hum. E três Meu desenho favorito é Steven Universe. Vem, tá muito fácil. A primeira é mentira. Eu não preciso nem pensar muito. Foi muito mais cedo. Mas tipo, era aquele sprayzinho de, de festa. Ah, mas eu não conto isso aí como pintar cabelo. Claro que sim! Claro que conta! Não, isso é spray. Tem vídeo é de tipo... você engatinhando, aprendendo a andar com cabelo azul. Mas eu não conto isso aí. Ah, então deixa eu pensar. Cadê a minha maquiagem? Eu, eu não lembro se eu saído do Brasil. E se você não pintava o cabelo com 16 anos, só pode ser aí em universo. Mas você também fala muito. A terceira... B, a primeira tem que ser mentira. Você pintava o cabelo com... 3... Então essa é mentira? Você tá brincando comigo, garoto? É, você tem que escolher Não, o Não, a nome. mentira vai ser a do Steven Universe. Porque você faz muito caso nessa ida da primeira. Essa é a sua explotação final? Sim. A mentira... Eu vou te matar só 16 anos. <risos> é sério, eu vou comer, ter um assassinato. A mentira... Hum. É que a de eu nunca ter saído do Brasil Você saiu do Brasil? Não lembro eu já fui em Corumbá na fronteira com a Bolívia Então eu já fui na Bolívia Nossa, eu não sabia <risos> Então eu já fui na Bolívia oficialmente hum. Na fronteira, mas eu fui Entrei. Assim. Meu desenho favorito é este eu pintei meu cabelo pois pela é. primeira vez Na metade de quando eu tinha 16 anos Que foi no meu segundo ano quando eu morar em vitória da conquista. Gente, coloca aí nos comentários, pelo amor de Deus, colocar spray azul no cabelo. É pintar cabelo. Isso é um absurdo. Já começou roubando o jogo. Eu sou muito competitiva. Aí você tava se comparando com a Ingrid. A Ingrid, ela não é hum. blogueira de maquiagem. Então, Pronto. você ainda consegue roubar o posto dela. Mas mentira, Ingrid. Eu não quero roubar seu posto. só estava com saudades do meu amigo. Ainda queria fazer um vídeo com vocês duas. A é Ingrid, venha pra cá, pra Bahia. Ou você vai lá pra Aracaju. Round two, fight. Primeiro, minha comida favorita é a Karajé. Segundo, eu tenho alergia a leite de caixinha. E terceiro, nunca comi sushi. Eu não acho que você tenha alergia a leite de caixinha. Porque quando a gente estava falando de coisa de pimenta, você falou... Já prepara o leite. Hum. O que eu acho que seria muito improvável você acreditar que a gente tenha leite que não seja de caixinha. E já falar pra preparar. Então, aí... Aí eu já tô achando que... Que ela... Já contou a mentira aí. Eu acho que você realmente nunca comeu sushi e eu acho que você realmente... Sua comida favorita realmente é a Karajá. Sua final é? É. A do leite. A do leite é mentira. Errou. <risos> você já comeu sushi? Não. Sua comida favorita... O não... leite é a mentira. Ah, tu acertou então. O leite é a mentira, então acertei. Não, você falou... Eu não acho que você tem alergia a leite. Foi? Foi. Então você acertou. Win! que <risos> é estranho? <risos> Peraí, a explicação que você deu... Tá bom, eu vou considerar que você acertou. Mas eu vou explicar. Eu tenho alergia ao uh, leite caixinho de todinho hum. Nesquik. Hum. Então eu, eu acertei, mas foi pelos meios errados. Exatamente. Eu vou considerar. <risos> meu jogo favorito é Super Smash Bros. Eu já fui assaltado na rua de meu condomínio. E eu... Já oficialmente morei em cinco cidades diferentes. aí, você já foi assaltado, que eu lembro. Cinco cidades diferentes. Conquista, Brumado, Salvador, mas quando você era pequenininho... Eu não sei o é não foi? Smash Bros? Como é esse jogo? É... Eu tenho medo lindo, Mas é, é de luta? É de... Tem umas coisas místicas, assim? Não. Ele é com os... Ele junta vários personagens diferentes hum. da Nintendo. Eu acho que seu jogo favorito não é Smash Bros que tem alguma ideia de qual seria? Não que se faça a diferença na pergunta. É, é um que você joga que tem uns personagens assim meio místicos, Parece, Eu não sei explicar, porque eu não entendo de jogo, vocês vão me achar mal, vou Mas é porque tem umas fadas, não sei, umas coisas diferentes. Smash Bros pelo nome. É porque eu não conheço o jogo, mas pelo nome não me parece o seu favorito. E você é muito esperto, deve ter sido cinco. Você deve ter contado mais uma cidade que você ficou tipo morando um dia. <risos> Ai, qual é a certa? Smash a, a falsa? Essa é a sua resposta final? É. E você está... Errada! <risos> foi a assim cinco cidades. Não, isso é verdade. Eu morei em Guilherme, Salvador, a Brumado, Vitória da Conquista e Aracaju. A segunda foi qual mesmo? É que eu já fui assaltado na rua da minha casa. Você foi assaltado? Não. Eu quase fui assaltado. Eu tava voltando da minha casa e três bicicletas me pararam, pediram pra eu passar o celular. Enquanto eu tava pegando o celular, um carro que tinha acabado de virar a rua, logo quando eu entrei na rua, deu ré. Ele tinha visto essas bicicletas e ele deu ré. E nisso que ele deu ré, as três bicicletas, os três meninos lá, com a bicicleta, foram embora. E eu não fui roubado. E eu peguei carona com esse carro e eles me deixaram em casa. Nossa, poxa, era tão, tão perto. Né? Round 3, vai! Já dei aula de inglês de graça. Eu sou fluente em três idiomas: inglês, italiano e esperanto. E terceira, viajei para o exterior apenas uma vez. O terceiro eu sei que é verdade. Ela viajou recentemente e foi para um congresso. Eu acho que a sua cara dá aula de graça. Principalmente por causa que você se envolve com o um esperanto, né? Mas você falou aula de inglês, né? Tá, eu questionaria o uso do termo fluente. Eu não acho que eu sou fluente? Eu não acho que eu sou fluente em inglês. <risos> mas... Eu acho que essa é uma mentira. Qual a mentira? A da fluência. Eu acho que você sabe italiano, mas eu acho que você sabe italiano, mas não, eu não acho que você chega a ser perto da fluência, não. Essa é a mentira. A da fluência. Nossa, ele tá ganhando todo. Win! Estamos sentindo péssima. Eu já dei aulas de inglês de graça. A terceira, eu viajei pro exterior uma vez, sim. E a terceira, eu não sou fluente em italiano, nem esperando. Em inglês eu me considero fluente, eu converso um bocado. Claro que ninguém nunca vai ser fluente, né? Que é sempre os nossos professores dizem. Só quem nasceu lá que é fluente, né? Não, não Mas... eu, eu discordaria desses professores. Diz... Eu acho que a gente consegue chegar a fluência, sim. Só que eu acho que para você ser fluente, você não precisa basicamente saber, mas precisa ter o pensamento dentro da língua rápido. E eu acho que o pensamento dentro da língua rápido só consegue ser alcançado com convivência constante com a língua. E, por exemplo, eu... Consumo muita coisa em inglês e mesmo assim eu não tenho pensamento em inglês rápido. Então eu acho que E é. como você nunca conviveu em nenhum lugar? É. Eu não diria que você. Italiano afirma. eu sei um pouco, mas eu não consigo conversar em. E esperando hum. eu só fiz poucas aulas. Eu já andei na faixa do meio de uma rua de mão dupla. Faixa do meio? É aquela faixa que fica no meio. Já me confundiram com Pelanza. Hum. E eu já dei match com uma fã no Tinder. Já te confundiram com Pelanza, isso é verdade. Eu lembro. Pelanza já deu match com uma fã? Uma? Ou oh, um, um? Então você não vai esquecer o que é o Gente, ó, oh, Pelanza tá certo. Tá certo? Tá. Já falaram que você não é uma menininha, uma criança, não foi? Ou uma adolescente, assim, não sei. Ah, aquele é o Pelanza por causa do seu cabelo. De acharem que eu sou Pelanza, De realmente acharem, não de me compararem. Ah, acharem que você. Você tá me confundindo. Eu já perdi, vou ter que tomar aquela do graça. A primeira tá errada. Hum. <risos> Essa é a sua resposta final? É, me traz logo lá o Guaraná com o pimenta. <risos> a mentira é a do Pelanza. You Mas é porque a menina falou a Pelanza. Menina? <risos> não lembro se você me falou. Já me compararam com o Pelanza por causa disso Mas ninguém nunca chegou falou comigo como se eu fosse o Pelanza, de fato Ninguém nunca me confundiu com o Pelanza Esse lance da, da fã do Tinder é verdade Tanto que no vídeo que eu gravei, teve uma menina no final Que a gente deu match, só que ela não me respondeu no vídeo Depois ela me respondeu, eu descobri que ela era ela já me conhecia por causa do canal Ela tinha dado super like comigo por causa disso é. E o lance da faixa do meio é verdade. Essa rua aqui de casa, um dia, eu e o Wallace, a gente tava chegando, a gente era bem menor. Aí a gente, tipo, vamos descer pela faixa do meio. A gente ficou andando, nós dois, pela faixa do meio, um monte de carro passando. A gente fez o laço com um idiota. O pior de tudo é que minha mãe tava um, é, passeando de... com os cachorros lá na frente de casa. E ela viu eu e o Alice andando no meio da rua. Aí ela brigou com a gente. Coloca um toquezinho final. Tá bom, tá bom, tá bom. Não vai ser, eu acho que não vai ser uma grande surpresa, porque da vez que você me maquiou Você me maquiou do jeito que você se maquiava é, então Só que, por algum motivo, pelas cores que você está escolhendo, eu estou sentindo que vai ter uma coisa mais forte Então, vamos ver hum. Nossa! Realmente, está muito mais forte do que você geralmente usaria, não é verdade? Mas é o que eu basicamente faço, não parece Claro que hoje eu não fiz isso, mas para ir para algum lugar eu consigo fazer assim não tá perfeito Porque é mais difícil maquiar outra pessoa Do que a mim mesma, né? É, dá pra perceber aqui na boca É, e nos olhos também não tá perfeito Mas tá. de longe tá lindo <risos> É isso que importa Contrate essa beauty guru. Entre no meu Instagram e me <risos> Tá, então No final das contas Nós temos Um uma vencedor perdedora. e uma perdedora exatamente Você realmente perdeu me... todos os três? Eu acho que sim, não mas... foi primeiro do cabelo, não foi? Que você você disse que não pintou antes do dia 16. Tô chocado porque eu achei as minhas fáceis. E eu acertei quantos seus? Nossa. Acho que eu só errei um, é. Foi. Pois é. Nós temos uma perdedora. Vamos profidenciar o refrigerante com pimenta. Vamos. <risos> oh, meu Deus. Não! De experimentar Tá no galinho Tá, tá no um galão Tem que ser tudo Tudo? Você tá louco? Eu não é? consigo Não é tanto assim É não é, assim. <risos> é só uma tacinha 3, 2, 1 Não dá pra sentir? <risos> Deixa eu ver 2 tá pouco, 2 tá pouco É ruim <risos> Corajosa essa mulher. Prova que você é melhor do que Ingrid e Lorena. Tá vendo? Vitoriosa, a perdedora. O seu está tá sujo de batom. Sorria, peraí. Espero que você tenha gostado desse vídeo Eu adoro trazer a Joana aqui pro meu canal Não trago tanto porque eu não moro perto dela Mas se eu morasse, ia ter muita Joana Eu ia abusar dela e... Eu sou apenas Cup Em todas as redes sociais E Joana, você pode encontrar os links dela Aqui na descrição Beijos E tchau. até mais Tchau. Tenho música <risos> Deste... Você quer, você quer não, cantar? Como eu tava usando? Você hum. tá usando ainda? Não, mas se você quiser cantar eu coloco. Eu não tenho música para o final deste vídeo então Mas vou cantar, cantar isso, isso aqui E oh. que não, não, não faça, faça sentido, sentido. <risos> Eu não sei o que eu fiz, mas eu não sei o que eu faço da vida.